Oi! Estão tacando fogo na Amazônia. O que a gente pode fazer? Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Auge da seca, o vizinho não se incomoda e taca fogo assim mesmo. Acontece no Brasil inteiro. Boa parte das plantas perdem as folhas, ao menos aqui na nossa região. E o pessoal não se incomoda de tacar fogo nas coisas. Terreno seco porque a gente está na seca. E de repente, um oásis. Esse daqui é o nosso sistema de tratamento de águas pretas. Olha a qualidade da água aqui. Você está preocupado com o planeta, você está preocupado com a água, você está preocupado com a Amazônia. Mas eu te pergunto, e a água da tua casa? O que você está fazendo? O que, que você está fazendo no seu terreno? Para onde está indo o esgoto da tua casa? Você está tratando as águas que saem da sua casa? Você está fazendo parte da solução ou você faz parte do problema? Tudo seco, tudo verdinho. É o nosso sistema de tratamento de efluentes. Aqui em casa, tudo preparado para a gente fazer um novo sistema de tratamento de águas cinzas. Quer saber como é que cuida da água cinza na tua casa? Quer aprender uma técnica relativamente barata, simples e eficiente de cuidar das tuas águas? Então, olha só, o convite é o seguinte. Ok, a gente fica preocupado com, com a Amazônia, o povo está atacando fogo no mundo, né? na nossa região acontece muito isso. Se a Amazônia acaba... Aqui pode virar um deserto por causa dos rios voadores. A gente está preocupado com o planeta. A gente quer salvar o planeta. Ah, legal. Tudo isso aí é legal. Mas a questão é. A gente começa a salvar o um mundo. E a gente faz um mundo melhor. Não é a 500 mil quilômetros de distância de casa. É dentro de casa. É em casa que a gente começa a fazer a mudança. A primeira casa é... É a gente. A gente muda antes de mudar o mundo. E depois a gente muda a nossa casa antes de querer mudar a casa do outro. Eu sei que a gente não gosta de ouvir essas coisas, não gosta de pensar nessas coisas. Né? A gente prefere mudar o outro do que mudar a gente. A gente prefere mudar a casa do outro do que mudar a nossa. Mas continua a pergunta. Para onde está indo o esgoto da tua casa? Você está tratando do esgoto da tua casa? Você sabe como fazer isso? Porque apontar o problema do vizinho é fácil, não é não? Agora aí resolveu o problema. Aliás, você faz parte do problema ou faz parte da solução? Porque se o teu esgoto está indo direto para o rio, vão combinar, né? Então, o que, que dá para fazer? Ali atrás, os filtros biológicos. E aqui a gente está dentro do que vai ser uma wetland, para continuar o tratamento do efluente. Quer saber como é que faz? Quer aprender? Baixo custo. O que a gente vai fazer aqui vai ser um sistema de baixíssimo custo. Tem vários sistemas instalados aqui em casa com valores variáveis. Se você quiser fazer uma coisa mais durável, você vai pagar mais. Se você quiser fazer uma coisa mais rápida, de baixo custo, né, para resolver de imediato o teu problema, vem aqui que a gente vai mostrar como é que faz. Mais uma vez, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Se tiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. Essa oficina vai ser... É, ou num sábado, ou num domingo, estou definindo ainda, mas o, no, nos links vai estar tá especificado direitinho, né? nós vamos fazer essa oficina, é, se você tem pouca grana para fazer o sistema de tratamento, vem aí, porque nós vamos ensinar como é que faz. Então, aqui em casa tem vários sistemas instalados, desde sistemas mais sofisticados um pouco, que demandam um pouco mais de recursos, até sistemas muito simplificados e também muito eficientes, que podem resolver o seu problema. Então, quer mudar o mundo? Vamos mudar junto e começa na tua casa. Não sabe como? Vem aí aprender que a gente foi construindo soluções para isso. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.